Para cima deles, vamos lá, vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Primeira coisa, família, você sabe o que é a tríade? O que é a tríade do método MPP? Você sabe o que é a tríade do método MPP? Você não sabe, né? Então, tá aqui ó, para você mais chegadinho A tríade do método MPP são três simples técnicas. Que regem o nosso método, né? que regem a nossa metodologia de ensino e faz você interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática. Então, lá no nosso curso da PMPE, você tem muito mais que um curso. Além do curso, você terá acesso a um método, você terá acesso à tríade do método MPP. Que são as três técnicas, não é isso? Que regem a nossa metodologia de ensino. Então, falando rapidamente aqui de cada uma delas, ó, a primeira técnica. Vamos lá. Para que, que serve a primeira técnica do método MPP? Vamos lá. Primeira técnica é o método dos 50, ou método das marcações. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. Então, primeira coisa né, que você vai aprender no nosso curso é interpretar. E vamos ser sinceros, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Legal? Ah, Marcão, beleza, já sei interpretar. E agora eu quero aprender né, a resolver, eu quero aprender macete, eu quero, pô, né? Eu quero aprender técnicas de resolução que façam eu ganhar tempo na prova. Legal. Então, vai entrar em cena aí a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Com a primeira, você interpreta. Com a segunda, você resolve. É isso aí. Com a segunda técnica do método MPP, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Qual macete você deve utilizar, qual técnica de resolução você deve aplicar. Então, família... A segunda técnica ela vai te dar poderes. É isso aí. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é natural que você aprenda, porque é um ciclo de estudo. Ó. Estudar, revisar e exercitar. Por que, que você não aprende matemática? Porque você pula as etapas. Né? Saiu a prova da PM Bahia, por exemplo. Né? Saiu recentemente aí o concurso. O que, que a maioria da galera fez? Foi lá, pegou um monte de prova da FCC para resolver. Ou seja, está pulando etapas. Legal? Não é assim que funciona. Então, interpretou, resolveu, e agora, Marcão, vai praticar. É isso aí. A terceira técnica é a prática. Técnica 2080. Por que, que você aprende matemática para passar? Por causa da prática. É a técnica 2080. 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que o nosso método funciona. É a matemática, né? Na sua essência ali, você mete a mão. Por isso que você aprende. Legal? Então, família, você aplicando a tríade, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora está valendo, você já conhece a nossa metodologia, agora vamos degustar, né vamos aplicar e aprender com o método MPP. Então você vai aprender aqui um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos do curso da PM Pernambuco, né? galera que faz parte do grupo dos 5%. Então vamos lá, simbora, começando aqui a brincadeira. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Você já tem que ter isso, né? já tem que estar com isso na sua cabeça. Primeira coisa é interpretar. É, primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar, método 2,50 neles. Ó. Vamos lá família, interpretando aqui a questão, um capital foi aplicado no regime de juros simples, ó. sublinhar para interpretar. Durante seis meses a uma taxa de 1% ao mês E rendeu 120 reais de juros Qual o valor deste capital? Vamos lá família linda Primeira coisa né? Analisando aqui a questão Ficou muito claro pra gente Que é um probleminha de juros simples né? É um probleminha Sobre juros Simples ficou muito claro isso para gente, beleza? Interpretou, resolve. Eu já sei que qual é o assunto né, da questão. Eu já sei aqui o que o problema está pedindo. Questão de juros simples e ele está querendo saber o capital investido. Eu já interpretei a questão. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método MPP, a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver um problema de juros simples. Então, para resolver um probleminha de juros simples, você tem que usar a fórmula. Você tem que usar a fórmula. É só você não inventar. Qual é a formulazinha dos juros simples, Marcão? Juros é igual ao capital vezes a taxa, Vezes o tempo, sobre 100. Juros é igual a CIT sobre 100. Capital, taxa e tempo sobre 100. Aí você só vai substituir. Por isso que eu falo para o aluno, não inventa. Só usar a fórmula, só substituir. Ó, juros, qual é o valor dos juros? Está aqui, ó. 120. É igual ao capital, que eu não sei, vezes a taxa, qual é o valor da taxa? 1%, vezes o tempo. Qual é o tempo? 6 meses. Isso dividido por quanto? Por 100. Ó, cabeça de gelo. Está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 120 vezes 100 vai dar 12 .000. Isso é igual a 6C. C vai ser igual a 12 dividido por 6. C vai ser igual a 2.000. Então, para ter esse rendimento de 120 reais, ele aplicou quanto? 2.000. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Matemática é repetição. Vamos lá. A tabela indica o total de atletas de um certo centro de treinamento em duas modalidades. Aí todo mundo está vendo aí a tabelinha. Está aqui as modalidades. Ó. Ginástica, artística e judô. De acordo com a tabela, a probabilidade de que uma mulher seja escolhida para hastear a bandeira Num campeonato mundial Sabendo que ela é da modalidade de judô Então vamos lá Interpretando aqui a questão Ficou muito claro para a gente Que é um probleminha Sobre probabilidade Tá? É um probleminha sobre probabilidade condicional Não é qualquer probleminha É um probleminha sobre probabilidade condicional Como é que eu sei que o problema é sobre probabilidade condicional? Porque existe uma condição Existe uma imposição ali no problema né? Ele restringiu o meu espaço amostral quando ele fala aqui, ó, ele quer a probabilidade de que uma mulher seja escolhida para astear a bandeira sabendo que ela é da modalidade de judô. Então, a galera da ginástica artística não entra na jogada. O que interessa aqui para a gente é só a galera do judô. Então, sempre que o probleminha restringir né? O espaço amostral é um probleminha de probabilidade condicional. Legal? Beleza? Então, já interpretamos. Eu já sei ali qual é o assunto. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. Técnica R. Então, com a técnica R, você sabe a forma correta né, de se resolver essa questão. Qual é a malandragem aqui? É você saber o macete para calcular a probabilidade. Ó, probabilidade, nos livros didáticos e na concorrência, ele vai falar o seguinte para você. Ó, probabilidade, casos favoráveis sobre casos possíveis. Na malandragem, no método MPP, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Parte... De um todo. Probabilidade é parte de um todo. Então, para você calcular a probabilidade, é o que eu quero sobre o total. Ou seja, é uma fração, é parte de um todo. Legal? Por que, que a técnica R ela vai te ajudar? Porque de tanto você estudar, aluno MPP é assim, ó, aluno do curso da PM Pernambuco é assim, ó, de tanto o cara estudar, revisar e exercitar, fazer ali vários exercícios, ó, técnica 2080, ó, vários exercícios, ele já sabe o que tem que fazer, já é natural, pô, que eu quero sobre o total. Aí, vamos lá, probabilidade, é o que eu quero sobre o total, total. Então, qual seria o total aqui? O total seria aqui o total de pessoas que praticam o judô. Esse é o meu espaço amostral agora, ó. É o total de pessoas que praticam o judô. Então, qual é o total de pessoas? 25 mais 17. Isso daí vai dar 42. Agora, desse total, ó, o que, que eu quero? Olha como é fácil. Desse total, o que, que eu quero? Eu quero as mulheres. Eu quero as mulheres. Né? Então, desse total, eu quero o quê? As mulheres. Então, de 42, interessa para mim apenas 17, que são as mulheres. Aí acabou. Probabilidade de ocorrer esse evento é igual ao que eu quero, 17, sobre o total, 42. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você está aí se questionando, né? Falando que não é possível, né? Em menos de 20 minutos, você está aprendendo probabilidade, juros simples, né? Matérias tão corriqueiras que você nunca aprendeu na vida. Caramba, o que eu quero sobre o total? Por vários bisus em poucos minutos de aula. Eu sei que você está aí com uma interrogação. Eu sei que você está aí com uma pulguinha atrás da orelha. Mas, sendo muito sincero para vocês, se eu não estivesse vendo com meus próprios olhos a transformação na vida dos meus alunos, eu também não iria acreditar. E para mostrar para você que o método funciona e que nós estamos no caminho certo e que podemos te ajudar, eu coloquei aqui, cara, o depoimento da nossa aluna Tamires, Ó, uma guerreira que arrebentou na prova da PM Pernambuco. Ó, sempre que assistia os vídeos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 A didática é simples e descomplicada. Obrigada à família MPP pelo empenho em nos ajudar a realizar sonhos. Então, família, se você realmente quer descomplicar a matemática da PMPE, eu vou te fazer um convite. Olha que legal, eu vou te fazer um convite. Convite para imersão PMPE de matemática, vão ser várias horas de conteúdo focado na matemática da PMPE para realmente destravar, desbugar tirar isso da tua cabeça que não é possível né? então vem com a gente, o evento vai rolar no dia 18 do 10 às 20 horas ao vivo só que é um evento fechado para participar você tem que entrar no grupo do WhatsApp e se inscrever agora mesmo no link que o Júnior está colocando aí para você. Beleza? Faça a sua inscrição, entre para o grupo e garanta a sua vaga no evento. É o segundo evento que nós estamos fazendo. Tá? A imersão, a primeira imersão foi sensacional, agora você terá uma outra oportunidade. Quem participar da imersão vai ter uma condição especial para adquirir o nosso curso. Legal? Então essa é a nossa promessa. Quer passar no concurso da PMPE e realizar o seu sonho de ser policial e ter estabilidade financeira? Se a sua resposta for sim, cara, dia 18 é o grande dia. Legal? Para participar é só você se inscrever, se cadastrar e entrar agora mesmo no link que o Júnior está colocando aí para você. Beleza? Vamos lá que tem mais uma questãozinha aqui para gente, ó. Sublinhar para interpretar método 250 neles, ó. vamos lá para cima. Olha aí, ao fazer o empréstimo de R$ 5.000, a taxa de juros compostos de 1% ao mês, Fernanda pagou em dois meses. Qual é o valor dos juros pagos por ela? Então, vamos lá, família. É um probleminha de juros compostos. Né? Agora entramos nos juros compostos. Sempre cai uma questãozinha na PM Pernambuco de juros compostos. Ele está querendo aqui o valor dos juros. Legal. Interpretou, resolve. Técnica R. Qual é a forma correta para resolver esse tipo de questão? Qual é o macete que eu tenho que usar, Marcão? Você vai usar a técnica do arrasta-arrasta. É isso aí. Juros compostos é o arrasta-arrasta. Como é que funciona o um arrasta-arrasta? Ela pegou um empréstimo de quanto? De 5 mil. O que, que eu vou fazer? Eu vou capitalizar. Eu vou capitalizar esse dinheiro mês a mês. Ó. E isso vai fazer eu não utilizar a fórmula né, dos juros compostos que é uma fórmula bem complicada de ser utilizada. Então, aqui, ó, eu vou período a período, ó, 1% ao mês. Ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó, 1% de 5 mil. Então, quanto ele me cobrou de juros no primeiro mês? Para achar 1% de qualquer valor, basta você voltar duas casas. Então, 1% de 5 mil é 50, 50 reais. Então, 5 mil mais 50... Vai dar 5.050. Tudo lindo. Só que ela pagou em dois meses, né? Então, eu tenho que arrastar mais um período. Então, vou pegar aqui, ó. 1% de 5.050. É o tal do juros sobre juros, Para achar 1%, bizu. Volta duas casas, ó. Então, vai dar 50.50. 5.050 mais 50.50 vai dar... 5.100,50. Aí ele quer saber os juros, né? Os juros é o montante menos o capital. Então, 5,100,50 menos 5.000 vai dar 100,50. Olhando ali as opções, gabarito, letra A e essa. Foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí. Finalizamos aqui mais uma aula para o concurso da PMPE. Está aqui o convite para imersão e um presente. O resumo da aula com todas as minhas anotações. Se você quer ter acesso ao resumo da aula com todas as minhas anotações, entre agora mesmo para o grupo VIP da PMPE. Legal? E família, é isso aí, para cima deles. Insista, persista e não desista. Matemática é o que, para passar. Valeu família, tamo junto. Abraço.